doutor Afonso Não, entendi perfeitamente É possível, sim Tá, pode deixar comigo Sim Não, então eu vou pensar em espécies que floresçam o um ano todo Claro Depois eu mostro o projeto pro senhor Tá certo, combinado, então Um abraço Tchau, tchau Não acredito! Mas que cliente bacana! Ele quer um jardim que reproduza a bandeira do Brasil num terreno de quase 300 metros quadrados. Ah, oh, bem agora que a Liliane saiu de férias. Eu, uma simples estagiária, vou ter que me virar com isso. Quem ele pensa que eu sou? A filha do Burle Marx? Roberto Burle Marx foi um dos maiores paisagistas do século XX. Ele nasceu em São Paulo em 1909, mas foi morar no Rio de Janeiro ainda pequeno. Brule Marx era o que se pode chamar de multiartista. Além de paisagista, era também desenhista, pintor, tapeceiro, ceramista, escultor, pesquisador, cantor e criador de joias. Suas obras valorizam a flora brasileira e estão espalhadas pelo mundo todo. No Brasil, seus principais trabalhos são o Aterro do Flamengo no Rio de Janeiro e todo o paisagismo do Eixo Monumental de Brasília. Burle Marx morreu em 1994, entrando para a história como uma das figuras-chave para a definição da moderna arquitetura brasileira. E agora, o que, é que eu faço? Como é que eu vou fazer para desenhar a bandeira do Brasil num terreno de 14 metros de largura por 20 de comprimento? Calma, Kátia. Com a ajuda da geometria analítica, a gente vai fazer esse jardim rapidinho. E você vai ganhar um monte de elogios do cliente. Nossa Liliane, que bom que você apareceu! É, eu pressenti que você estava em apuros. Bom, você me conhece, mesmo de férias, eu não consigo me desligar. Para resolver essa questão, basta usar um plano cartesiano. Olha, eu sei o que é um plano cartesiano, mas o que eu não entendo é como uma abcissa e é uma ordenada vão me ajudar nesse trabalho. Bom, vamos começar do começo. No eixo das abcissas, que é o eixo X do plano cartesiano, vai ser marcado o comprimento do terreno. No eixo das ordenadas, que é o eixo Y, será marcada a largura do terreno. Eu te garanto que, com isso, a gente localiza tudo o que você precisa para saber aonde vai ficar cada florzinha do jardim. Então, como é que eu desenho o retângulo verde da bandeira naquele terreno imenso? O segredo aqui, Kátia, como eu falei, é usar a geometria analítica, que traduz em números a localização de elementos no espaço. Então o que a gente vai fazer é localizar pontos que nos interessam para construir o desenho da bandeira brasileira, através das coordenadas desses pontos no plano cartesiano. É isso? Exatamente! E depois a gente transfere esses pontos para o terreno, viabilizando o seu trabalho. As medidas do terreno são perfeitas porque estão dentro da escala das medidas oficiais da bandeira brasileira. 14 unidades de largura por 20 unidades de comprimento. Vamos colocar essas medidas nos nossos eixos cartesianos. As abcissas vão de 0 a 20 e as ordenadas de 0 a 14. Agora, vamos começar a identificar os pontos do retângulo verde da bandeira. Lembre-se que um ponto pode ser representado por suas coordenadas num plano cartesiano. Quer tentar? Claro que quero! As coordenadas do ponto A são abcissa 0 e ordenada 14. As coordenadas do ponto B são 20 no eixo X e 14 no eixo Y. As do ponto C, 0 e 0 nos dois eixos. Por fim, as coordenadas do ponto D são 20 no eixo X e 0 no eixo Y. Correto, Kátia. Esses são os nossos pontos. Então vamos lembrar que uma reta é determinada por dois pontos. Claro! Então ligando esses pontos, encontramos o nosso retângulo verde. Então era só localizar quatro pontos no plano cartesiano. Agora ficou fácil. Eu vou dividir o terreno, achar os pontos, plantar as flores e... Calma, Kátia. Ainda tem muito trabalho até a gente chegar nas flores. Falta localizar as outras figuras da bandeira no plano cartesiano. Gente, é mesmo! Vamos lá, então. Acho que para fazer o losango amarelo é só localizar os pontos correspondentes. Obedecendo às proporções da bandeira, localize os pontos E, F, G e H no nosso plano cartesiano. Que engraçado. Parece que eu tô jogando batalha naval. Pois é. Você nunca reparou que jogar batalha naval é fazer exatamente isso que nós estamos fazendo? Localizar pontos num plano cartesiano? E agora podemos traçar as retas do losango. Basta unir os pontos. E aí está. Eu vou encher esse losango de girassóis no meu terreno. Eu vou usar hortênsias para fazer o círculo azul. Porque... Ai... Liliane, o um círculo? E agora? Como a gente vai fazer o um círculo? Não, com as retas tudo bem, foi só achar os dois pontos que determinam cada uma. Mas com o círculo? O que, que a gente vai fazer? Outra vez, vamos recorrer à ajuda do nosso amigo ponto. Veja bem, o que é uma circunferência? É um objeto formado num plano pelo conjunto de todos os pontos que têm a mesma distância de um único ponto central. Então, para localizar uma circunferência num espaço determinado, a gente só precisa de dois dados: seu centro e seu raio. Então vamos lá! O raio de uma circunferência é igual à distância que vai do centro até qualquer ponto dessa circunferência. Isso! E você lembra que na bandeira brasileira, o centro da circunferência coincide com o centro exato da bandeira? Claro! Eu já sei como localizar esse ponto no nosso plano cartesiano. É só traçar uma linha que parte do meio do eixo X, ou seja, do número 10, e depois traçar outra linha que parte do meio do eixo Y, que é o número 7. No cruzamento dessas linhas está o nosso ponto I. Muito bem, agora só precisamos saber qual é o raio da circunferência. Conforme as medidas oficiais da bandeira brasileira, o raio é de três unidades e meia. No meu terreno, eu vou fincar uma estaca no lugar que corresponde a esse ponto, pegar um barbante de 3,5 metros e meio, esticar e marcar a circunferência. Garota esperta! Agora falta pouco, Kátia. Vamos localizar as estrelas. Você sabe que cada estrela da nossa bandeira representa o um estado do Brasil, né? Sei sim! E sei ainda mais! Você sabia que a bandeira brasileira é a única que respeita a posição astronômica das estrelas? Todas as constelações que figuram na bandeira nacional correspondem ao aspecto do céu, na cidade do Rio de Janeiro, às 20 horas e 30 minutos do dia 15 de novembro de 1889, que é a data da proclamação da República. Puxa, isso eu não sabia! Mas vamos voltar ao seu jardim! Podemos começar com a estrela, que representa o estado do Pará, que é a única que fica acima da faixa onde está escrito Ordem e Progresso. Pela sua localização na bandeira, as coordenadas são 11 no eixo X e 8 no eixo Y. Maravilha! Maravilha! Agora deixa que eu localizo as outras estrelas sozinha. É impressionante isso que a Geometria Analítica faz de traduzir um desenho em linguagem numérica. Pois é, você sabia que é exatamente isso que fazem os programas gráficos de computador? Não só esses que a gente usa para desenhar, mas também softwares próprios para engenharia e arquitetura. Também na indústria têxtil são utilizados programas específicos que se valem da geometria analítica. O estilista cria o desenho através do software e o computador se encarrega de traduzir o desenho em linguagem numérica e assim o tecido fica do jeito que o estilista imaginou. Que legal! Mas voltando à bandeira, e a faixa branca onde está escrito ordem e progresso. Como é que eu faço para localizar no plano cartesiano? Se você olhar com atenção, vai perceber que essa faixa é determinada por duas circunferências que têm o mesmo centro, uma com um raio menor que o da outra. É verdade. Mas como eu faço para achar esse centro em comum? E os raios dessas duas circunferências? Essa parte eu acho melhor deixar para o professor explicar. Pessoal da classe, agora é com vocês. Legal. Obrigada, Liliane. Eu vou voltar ao trabalho. Boa aula, pessoal. Tchau.